Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim! Saiba que os procedimentos de emagrecer são fácil e descomplicado. O problema é que tem pessoas que transformam a coisa mais fácil do mundo na coisa mais difícil do mundo. E por isso que emagrecer é muito bom de se fazer. E saiba que você consegue emagrecer, só depende de você. Hoje em dia, embora a dieta seja a forma mais famosa de emagrecer, saiba que emagrecimento é uma coisa até fácil e simples de se fazer. Exatamente. E você tem que perder o escuro do seu corpo. Muitas vezes a alimentação é a, é a culpada de fazer aumentar os quilos do nosso corpo.